Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Campos. Se você me segue no LinkedIn, você me encontra por esse nome, Fernanda Campos. E se você me segue no Instagram, você me encontra pelo @fernandacampus_educacões. Então, hoje eu venho mostrar para vocês uma dica super simples e que eu tenho achado bastante curioso, porque algumas pessoas têm me perguntado como eu tenho feito as apresentações de palestras de congressos online que eu participo. Então, o que acontece? A gente sabe que tem várias formas né, de participar de um congresso online. Pode ser ao vivo, como a gente fez bastante na Educações em Rede. Também como pode ser gravado, como eu já participei é, do COED, que foi no começo de julho. E agora, em setembro, vou participar do CONTEAD, que vai ser em meados de setembro. Então, como que eu fiz para gravar essas palestras, recebi aí perguntas de como que eu fiz isso, também colegas né, sabendo como que poderiam fazer, então eu vou contar para vocês uma dica super simples, que talvez vocês não tinham pensado nisso. Sabe como que eu fiz gente? Utilizando o Zoom. Então, se você acha que você só pode utilizar o Zoom para poder fazer videoconferências, saiba também que você também pode fazer uma palestra partilhando a sua tela gravando e depois entregando o conteúdo, seja publicando no youtube, seja entregando né, para quem solicitou o material. Então eu vou partilhar minha tela aqui com vocês, vou tentar aqui mostrar para ver como que vocês podem é, fazer isso. Então, Vamos começar? Estou começando aqui com a, a minha partilha de tela no recurso. Então pronto, eu entrei aqui no Zoom é, como vocês podem ver, né, todo mundo eu imagino que já conheça. Gente, Você sabiam que o Zoom tem sido a plataforma mais de videoconferência mais utilizada nos últimos tempos? Tem um dado recente aqui que saiu uh, né? da a fonte, é a Data Reportal, e foi publicado em julho de, desse ano, que diz que este ano 300... É, milhões de, de pessoas utilizaram o Zoom por dia, então é muita gente, é muita gente que tá aproveitando essa plataforma, né, a pandemia tá aí para poder provocar alterações em várias situações, então vamos lá. Vocês vão entrar então no site no Zoom, vocês vão, vão solicitar então para é, realizar uma reunião, Vou Aqui. É, com o vídeo ligado, você pode optar né com o vídeo desligado, com o vídeo ligado, apenas compartilhamento de tela. Se você quiser fazer, por exemplo, um tutorial, que também é possível, né tem muita gente fazendo tutoriais na internet, você pode apenas compartilhar a tela. Agora, se você sentir mais à vontade com o vídeo ligado, é, você coloca aqui, depende da sua opção. Eu prefiro com o vídeo ligado, tá? E vai aparecer assim como tem aparecido para vocês. Vai aparecer a imagem pequenininha aqui e a tela grande. É, vai ser uma reunião de você sozinho, né? É o bloco do eu sozinho. Então, você seleciona com o vídeo ligado e vai solicitar aqui é, o OpenZoo... Meetings, ele vai abrir, não sei se eu vou conseguir, porque como né, eu já estou aqui numa ligação, ele não me, não me permite. Mas de qualquer forma, eu já mostrei aqui o caminho para vocês. E outra coisa é, que eu queria mostrar para vocês, aqui, se vocês conseguem né, ver a minha tela, aqui em cima, então, vocês conseguem partilhar aqui a tela nesse comando de partilhas de tela. E quando você partilha a tela, então, você vem nas anotações e você consegue fazer aqui bastante coisa utilizando o Zoom. E aí você pode me perguntar, mas Fernanda, como então né, que é, eu posso gravar e mandar essas coisas? É bem simples, né vou é, mostrar aqui para vocês. O meu vídeo está sendo gravado, eu já tinha solicitado aqui para ser gravado. Quando eu finalizo, então, essa reunião, ele automaticamente salva o meu vídeo. Não sei se você já teve a experiência de fazer isso, mas é, se eu fizer isso agora vocês não vão conseguir ver. Mas o caminho é, eu venho, então, é, aqui, peço né, para sair da reunião, para acabar a reunião e... Logo em seguida, automaticamente, ele já salva isso. Você só escolhe o arquivo, né, a sua pasta, onde quer que seja gravado e você já fica com o arquivo do Zoom para ser enviado, para ser publicado. E é isso, é a minha dica de hoje. Essa dica foi útil para você? Fez sentido? Você acha que vai poder aproveitar em suas palestras, em suas aulas? Você já tinha pensado que o Zoom também poderia ser usado para isso? Você faz tutoriais? Às vezes as pessoas complicam muito, mas o que a gente pode pensar é que a gente tem que fazer com as ferramentas que a gente tem em mãos. Então, eu espero que a minha dica tenha te ajudado. Pode deixar aí algumas questões, falar o que, que você gostaria de saber. Eu comecei esse vídeo, né? o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui com essa dica do Zoom, porque foi uma coisa que apareceu assim, numa semana, umas três pessoas me perguntaram, eu falei, opa, uma boa pauta para partilhar as pessoas que me seguem. Se você gostou, curte, compartilhe, salve, comente, porque isso é muito importante para quem produz conteúdo. Tá bem? Muito obrigada. Um beijo. Tchau.